hoje eu estou aqui com a minha amiga Maria Luísa Oi, gente E hoje nós vamos lá para a Praça do Centro E hoje a gente está aqui para fazer mais um vlog diário Que tá na minha playlist Eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês verem, tá, gente? Então, daqui a pouco, quando a gente chegar lá A gente mostra mais para vocês Tem o canal do YouTube, que é Mundo da Malu Rosa tá E eu vou deixar aí na descrição do vídeo Então, quando a gente chegar lá, a gente mostra mais para vocês e olha só, a gente chegou aqui. Olha só, a gente acabou de chegar aqui na praça. Tô aqui com a Malu e não dá pra ver nada porque a luz acabou. Olha, gente, tá tudo escuro e só tá com uma luzinha porque a gente tá com o um flash da câmera, tá? É. Ó, e, e, a, lá gente, tem, tem, tem luz. Na, na lá não tem ninguém, não. <risos> gente, até teatro e tudo, só que agora. Com essa escuridão, né? É gente, eu tô te... meu, meu Deus, a gente de... tá olhando pro chão. Te... Gente, a gente tava vindo, aí é, ela assim, já precisa que aconteceu com um... a gente. De... Acabou ali precisa bicar, porque eu não tô vendo o chão. Nem eu. O <risos> seu um negócio de pra... <risos> Meu Deus do céu. É gente, muito difícil gente... olhar pro chão com flash na cara. Hoje a gente, a gente não sabe o que tá gravando, a gente Eu não sei se eu tô gravando Hoje direito, porque eu tô com a câmera de trás, tá? Gente, era só conversar eu... meu, meu Deus do céu Gente, agora a gente acabou de sair da praça E a gente ficou lá só um pouquinho A gente não gravou muito lá, né? Porque é perigoso Mas a gente acabou de sair de lá A gente tá aqui no carro E agora a gente tá indo pro para poder comprar pipoca, né, gente? Pra gente poder fazer, ver filmes se lá na minha casa, cinema, é, segue, e casa é, da é, E talvez, é, gente, a gente vai fazer algum vídeo de 3 horas da manhã Ou não, se a gente ficar com medo Então, não, se eu estiver muito cansada e dormir E ela não me acordar, é que ela o vai vou falar, falar, né? Né? Ah, mas Eu vou botar lá, né? Eu meu <risos> Gente, então a gente já chegou aqui no mercado E a gente está aqui E a gente está aqui que Rodando aqui E fazendo ao mesmo tempo Duas loucas no mercado Então vamos continuar Nós vamos procurar o que? Nutella Nutella uma, Nutella, uma coisa tão gente, gostosa, gostosa Eu olha. acho que todo mundo do mundo Gosta de Nutella Quem não gosta é maluco e doente Ah, minha mãe não gosta Então a sua mãe ela não, não vai é falar. Não. <risos> Meu Deus. Gente, não. Tira uma foto de eu com esse botão de Nutella. Eu vou tirar uma foto. Gente, tá olha aí. A tela que tem aqui. Gente, olha só. Tem a do botão que eu vou comprar isso aqui. Gente, eu vi nos Estados Unidos no Google que existe uma Nutella desse tamanho aqui, gente. Desse tamanho aqui nos Estados Unidos. Igual o Lucas Neto. Deve ter comprado milhões de potes desse daqui pra entrar na piscina. Gente, já pensou? É fazer um smut de chocolate de põe a ficar com muito gosto de chocolate. Yeah. Vamos então vamos lá. lá. É, vamos procurar agora biscoitos. No pipoca. <risos> <risos> se a gente se do pai dela e da minha mãe. É. E vamos outro agora pipoca com gente, gente, tipo, tá, tá pôr todo pôr. mundo olhando pra gente, mas a é, gente pensando que a gente a é gente... maluca. Mas você, quem assiste, vocês sabem que é normal, que a gente tá falando só com vocês, não de outras pessoas. É, a gente não tá falando <risos> com a câmera tá. Cadê? A gente tá saindo totalmente do foco, é Nutella. No, no é pipoca. É pipoca. Gente, é porque a gente tá conversando com vocês? É, a gente, a tá, gente tá se distraindo. Assistindo. Gente, eu dou de alerquina, olha, uma mecha azul e uma mecha roja. Porque aconteceu um negocinho no cabelo dela, sabe que eu não sei quem fez. Ai, meu Deus. Perigo, perigo. perigo. Alerta, pai, mãe. Como você do qual que eu essa por aqui? Não, não tá. Gente, quando a gente olhar esses vídeos aqui que a gente vai de doideira no mercado, e quando crescer, a gente vai olhar assim e vai, vai falar. eu tô, eu tô preocupada eu tô... assim mim, por causa do meu pai, acho que ele tem. Por... Mas não é por eu causa tenho. que ele, tipo vai espancar, a gente, não, tá, gente. Eu amo muito meu pai, ele não vai fazer isso não. Mas é que a gente <risos> ele tá... acabou de É, gente... É porque gente... ele não, eles não gostam que a gente fica assim, sabe? É, gente, isso Eu aí. Também a gente tá brincando. olha né, o que gente? que é, gente. Isso daqui não é pipoca. Ela falando logo pro não sei lá não o quê. foi ele sabe para qual parte a melhor parte Essa parte o melhor miojo do mundo, gente. Não, esse não é o melhor hoje é é do assim, mundo. É assim, é o meu favorito. Ah, esse aqui é o meu favorito, gente. Ah, esse não tem gosto de nada. Hashtag time maluco. <risos> Hashtag o Gente, mais mais escrevam, escrevam aí nos comentários. É... Qual miojo você mais gosta hum. e se você gosta de Nutella. Olha é que agora eu me senti tão bem. A moça acabou de olhar pra cara da, da gente e fez assim, olha. Rindo da nossa cara que a gente tá, tipo gravando assim. Não, a gente tá então, tutela, a gente não, não tem, tá, a gente não tem. a gente está procurando pipoca. É então, pipoca. gente, aí não quando tem ela tem olhou assim pra gente, eu, eu me Sim. senti tão bem. Não, que não tem. Será que aqui nesse mercado não tem? Não. Gente, será que, que é o não único tem? mercado? Que não do meu do mundo. Pipoca do mundo, ah, do não tem. Do mundo. ok. Correto. que Vamos perguntar. Parou? O quê? Segunda youtuber. Vamos ver? Não, não, não. Vamos... Tá, não pode ser. Não, é não, não, não. gente, achou ali. A youtuber que eu vi. Gente, gente, achou uma youtuber. Show, eu... Ai, meu Deus. <risos> Mas qual é o nome dela que eu, quero eu não sei. Eu não vamos, lembro. Vamos eu vi não ela, não ela em jogar. algum lugar. Veja, gente. O, o, ela o só tá dizendo que tu tá vendo várias coisas. Eu não vou nem eu vi tem. uma youtuber, gente. Ah, você eu você vou mostrar. Gente, calma. olha isso. Que é que É aquela de blusa azul ali. O que é isso? Olha é isso, filma aqui aí, Sai de trás, sai de trás pro pessoal ver na minha que lindo. Gente, se, se vocês sabem que ela é uma youtuber Vocês não sabem é, Comentem aqui se vocês sabem se ela é uma youtuber mesmo Ou se eu tô vendo Mirage Porque é, se tá vendo Mirage. assim Se eu for youtuber que eu gosto ela não pode ser uma youtuber que eu gosto que eu quero abraçar, que eu quero falar Ai meu Deus, não, só que Porque, senão eu ia conhecer ela, né? É, tipo, eu ia lembrar dela, dela. Não, Eu ia lembrar dela KitFan ah, ah, gente, pra quem não ah, segue ela no Instagram Segue ela porque ela postou uma foto com, com kitfã. É, a gente foi chamar foto com ah, fan. E com Nutella. A gente vai postar a foto Ai, que a gente tirou ali agora com Nutella. É, não só não a pensou que a gente vai comer Nutella. Mas... Exatamente. Pipoca ali. Ai, eu comprar eu não Aqui, nada. ó. Será que eu gosto? Nem mesmo. Gente, era... gente, hoje eu vou ensinar como pegar pipoca no mercado. Ali está a pipoca na é. mínima altura que eu não consigo. vou pegar. Meu Deus. Aqui, segura aqui. Deixa eu pegar. Não, não, segura aqui. Tenta pegar a manteigada, a manteigada é melhor. Ah, vou pegar de bacon. Ai, não, de bacon não. não de bacon. Ah, não, não, bacon não, bacon ruim. Não, eu acho que é pra pegar duas pessoas. Então pega a manteigada. Tá. Pega uma de bacon e pega a manteigada. Tá, também ela quer pegar a menor. E caiu no chão. Esse é o ensinamento como deixar a pipoca cair no chão. Parabéns, pra Luísa, tá uma tudo gente. Eu não Bem, sim. Tá no céu. Ah, tá no céu. F1. Meu Deus. Cara, a gente já calma aí. O cara pensou que a gente tava te, tirando o céu. Mas, é, querido, se você não sabe vou falar nosso pra ma mamãe, ele acha que a gente não é youtuber, não, a gente. É youtuber. Mãe. O cara chegou e ficou tipo, a gente não tá tirando o céu, como a gente tá gravando. Não, não, não. É. Ai, ai, Jesus. Eu não sei se eu tá aqui. O céu, o céu tá nada. O céu tá sem vida. Duvido. Então vamos lá. Vamos lá. Eu preciso deixar esse momento. É só gente louca que vem pra minha vida. <risos> gente, ela também é louca. Foi ela que me deixou louca. tá? Porque Antigamente era quem? É... A gente minha... Sei lá, que uma menina estranha. Nem menina é, é moça. Tanto faz. Tanto faz. não É os sapatos. Gente, então tá. Quando a gente chegar em casa, a gente filma mais pra vocês. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Gente, então. A gente já chegou aqui em casa. E. E a gente já tá aqui em casa, né, como vocês podem ver Ó, ela aqui <risos> quarta essa parte Nossa, ah, o batizou na testa Então, gente, a gente comprou Muita coisa até negócio A gente comprou muita coisa gente e A gente ia comprar só Pogar, enfim, mas acabou A gente acabou comprando muitas coisas Então, agora a gente vai fazer o quê? Agora, é você, é Brasil. Agora a gente vai escutar a música. Deixa eu botar a música aqui. Não, bota no seu. Não, eu tô gravando com o meu. Tô botando no computador Não, não tô assim. Ai, eu também tô assim de. A então, gente, daqui a pouco tira. eu falo mais com vocês, tá, gente? Daqui a pouco eu falo mais com vocês, tá, gente? Fala, baixei, fala abaixo Oi, gente, era só Ô, gente, gente né? vai lá pra cozinha, tchau <risos> Gente, era só, ter como mexer aqui Então, gente, a gente já chegou em casa aqui Olha, a Lu tá ali gravando... Não pro meu cabelo E gravando pro canal dela E a gente vai assistir Eu vou hoje o fi... filme, tá, gente Mas A gente vai colocar pra começar agora A pipoca lá que a gente botou no microondas Já apitou, então nós vamos lá pegar e nós vamos ah, lá, ignore meu cabelo se estiver muito em pé, tá gente? Então vamos lá A pipoca de bacon, eu adoro bacon Então vamos pegar aqui Eu só vou comer isso porque é a única pipoca que tem, né? Então... Tem, a outra que tem é natural, gente Ei, tadã, tadã, não, a natural, gente não. Tadã, <risos> Gente, eu tô aqui gravando, ela tá aqui falando E ela tá aqui apertando e depois quebra e quero ver Ai, okay, Jesus... Ok, gente, eu não sei ficar tá aqui, sim. Ah... Não... Okay, gente, deixa o flash na câmera dela... <risos> meu Deus... É, tira aqui, né? Gente, a gente vai ver os emotes com... Mentira... Meu é Deus... O eu... eu... Deus, ele saiu da, cu... da casinha... Ha, ha, ha, ha... Gente, e ele... A Luísa tá falando pela com, com segunda pessoa dela... Gente... Eu... Vai pra casinha Vai, vai pra casinha. vai pra casinha Vai pra casinha Isso Eu vou botar no pote Ah, eu esqueci de avisar, A gente Acabou de comer dois pedaços de pizza Você comeu dois, Maria? Não, eu comi um É? Eu comi dois, eu comi um de Menor do que eu Menor do que Ela come mais, eita Ai, deixa vamos Então se a gente quiser mais alguma coisa, depois a gente vai mostrar. Se não, se inscreva no canal, deixa seu like. fala, fala. Baixo. Se você se não, se inscreva no canal, deixa seu like. Se todas as redes estão na descrição do vídeo, se inscreva no canal dela. Por favor, dá uma <risos> chutinha lá. <risos> então é isso. Então é isso. Só se a gente for gravar mais nada, tá? Um beijo e tchau. Bye. Bye mas você foi. Por que não. O que tá abaixo?